Olá pessoal é chegado o momento de conhecer cursos que possam definir a tua futura atuação profissional. Eu sou a professora Ângela Angela Vix e aqui no Portas Abertas da URGS vou te apresentar ótimos motivos para escolheres o curso de Engenharia de Produção da URGS. E eu pessoal sou Giovanni Mendes, aluno da Engenharia de Produção da URGS, atualmente na terceira etapa do curso. Vim de Brasília para Porto Alegre a fim de estar em uma das universidades mais empreendedoras do Brasil, além de aproveitar amplas oportunidades de atuação dentro do setor privado. Assim, quero contar um pouco a vocês mais sobre as experiências e oportunidades que o curso e a universidade podem proporcionar a vocês. Vamos começar respondendo o que faz um engenheiro de produção. Ele é um profissional, que otimiza a transformação de recursos como materiais, informações e equipamentos em produtos e serviços para atender às demandas dos nossos consumidores. Algumas das competências que são desenvolvidas pelo engenheiro de produção são as de planejar e gerenciar sistemas produtivos, utilizar ferramentas matemáticas e estatísticas, gerenciar sistemas de qualidade, planejar saúde, segurança e organização do trabalho, estabelecer estratégias gerenciais e desenvolver inovações respeitando sempre a sustentabilidade do planeta. Dessa forma, o curso visa formar profissionais habilitados para projetos, operações, gerenciamento, melhoria e inovação de sistemas de produção de bens e serviços, englobando assim o raciocínio analítico, as relações humanas, os aspectos econômicos e o próprio meio ambiente. E como é avaliado o curso que possa estar escolhendo? Ele possui nota máxima na avaliação do MEC, é o melhor curso de Engenharia de Produção do Estado, terceiro lugar entre os 500 cursos do Brasil, e está dentro de uma universidade, que é a segunda melhor universidade federal do Brasil, e possui um pós-graduação com nota máxima na CAPES. E como é composto o currículo da Engenharia de Produção? Ela é composta por 30% de disciplinas básicas, como matemática, física... 15% de profissionalizantes, como mecânica, ciências materiais, e as profissionalizantes específicas, que compõem aproximadamente 55% do curso. O grande diferencial no curso de Engenharia de Produção é que essas matérias já compõem o primeiro, segundo, terceiro semestre do estudante, diferenciando de outras engenharias que muitas matérias específicas são vistas somente uh, em etapas avançadas do curso. Outro fator importante é a existência do projeto de modernização da graduação. Ele faz parte do programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação Superior, que é financiado pela CAPES e pela Comissão Fulbright. A Engenharia de Produção foi selecionada em nível nacional, dentre outras várias propostas que foram apresentadas. E dentro da Escola de Engenharia está sendo o projeto piloto para posterior disseminação para os outros cursos. Em relação às oportunidades que existem para os estudantes de Engenharia de Produção, posso citar dentre vários exemplos a participação em eventos científicos, ao ingresso à iniciação científica, a mobilidade acadêmica e, consequentemente, à dupla de formação dos estudantes em universidades do exterior e também à participação em empresas juniores, como a própria IPR, do curso de Engenharia de Produção. Assim, o estudante tem contato com diversas áreas, desde atuando com empresas dentro da IPR, como consultor ou até mesmo diretor, em projetos de pesquisa com professores, Outras possíveis atuações são os estágios extracurriculares, que, em função do perfil de formação no curso, pode ocorrer em diferentes perfis de negócios e nas mais variadas funções devido ao perfil de flexibilidade e importância do curso de Engenharia de Produção em diversas áreas de empresas. Também é possível ter participação dentro dos diretórios acadêmicos, como o da PROD, e também o CUE, que é o Centro de Estudantes Universitários de Engenharia. A estrutura do curso é composta por 23 professores e pesquisadores, doutorandos, mestrandos e bolsistas de graduação. São desenvolvidos projetos junto a empresas industriais e de serviços e também você pode contar com laboratórios de pesquisa. Dentre os possíveis recursos de apoio existentes estão o RU, a biblioteca e o sistema SAB, que é o catálogo online da URGS, também tem o Diretório Acadêmico e o Cartão de Identificação da URGS. E quais são as áreas de atuação do Engenheiro de Produção? Eu mesmo escolhi cursar Engenharia de Produção por sua flexibilidade e importância nas mais diversas áreas. Nós podemos atuar tanto na indústria como no governo, também criando nossa própria empresa, assim empreendendo. Também no mercado financeiro, em bancos de investimento realizando consultorias das mais diversas e também atuando na saúde, no Lean Health Care. Por fim, é importante salientar que, além das oportunidades existentes na engenharia de produção, a URGS também possibilita outras tantas. Basta você usar sua proatividade e montar a sua trajetória. Aqui nós temos cinco exemplos de trajetórias de egressos da engenharia de produção, que hoje estão atuando como gerentes em empresas nacionais e multinacionais, outros participando de processos de trainee, outros participando como consultores em empresas, outros tantos empreendendo e também outros atuando na área acadêmica para formações em nível de pós-graduação ou também na docência. E você, que caminho quer trilhar? Junte-se a nós na Engenharia de Produção. Muito obrigado!